Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rodrigo do canal O370, O371, O400. E no vídeo de hoje, pessoal, vou mostrar para vocês aqui anúncios de ônibus Tribus de Itapimirim aí, os ônibus que a Itapimirim fazia na época, que era a Tecnobus, que era uma empresa da Itapimirim e elas faziam a carroceria né, dos ônibus. E vou começar com o primeiro aqui, ó. É um Tecnobus Tribus 3. É, o proprietário está pedindo 37 mil. O ônibus está lá na região de Belém. Foto aqui da frente. Foto da lateral, ainda é amarelo, ainda da Itapimirim. Aqui o interior. Era, na época eu viajava bastante nesse Itapimirim, olha. tá até saudade de ver. Está até bem conservado aí o, o Tribus 3, ó. Foto de trás para frente. Eu acho muito bacana aqui o jeito que era o maleiro. Ó. Faltava só uma tampa aqui. Né? Aí vamos ver o que diz o anúncio. Vendo ônibus, Mercedes-Benz, Tribus, selado. Até novembro de 2020, tudo revisado. Por 37 mil, aceita o carro como parte do pagamento. Tá bonito, hein? Agora vamos para o segundo. Aqui é um Tribus 3. Ano 1992, 50 lugares com banheiro, o proprietário está pedindo 22 mil, o ônibus está na região da Grande Recife, lá em já de dos Guararapes, vamos ver mais fotos, foto da outra lateral, já está com roda, pneu sem câmera, foto aqui da traseira muito bonita aqui essas quatro lanternas né ficava muito bonito na hora que dá certo falta aí da traseira ônibus o 371 RSD três eixos documento em dia valor 22 mil para conversar agora vamos para o próximo aqui é o próximo é azul, pelo jeito ele era da. da penha, né? Porque a cor lembra. Aí a pessoa deve ter pintado o restante. porta dianteira, lateral. Pintura parece ser nova. O proprietário tá pedindo 35 mil. E tá na região de Salvador, lá, Grande Salvador. Tá em Lauro de Freitas. foto da traseira. Ver o que, que diz o anúncio. Tecnobus. Tribus 3, Mercedes-Benz motor, Mercedes motor, motor novo, máximo 50 mil quilômetros rodado. Barra 6, 50 lugares, 92, conservado. Aqui está o telefone, o WhatsApp. Agora, vamos para o próximo. tá bonito também esse aqui, ó, a pintura parece ser nova. Esses ônibus é... São bem nostálgicos, né? Na época de ouro da Itapimirim. Itapimirim, a frota era só esses ônibus. Vendo ônibus Tribus 3, motor 371, turbinado, interculado. 50 lugares com banheiro, som, pneu meia-vida. 27 mil, um valor até que bom, né? Bora, vamos para o outro. Ó, esse aqui tá bonito, hein? E essa pintura, está com a pintura ainda da Penha, só foi tampado o nome, né? pintado onde tinha o nome. É, 371 RSD, o proprietário está pedindo 45 mil, está na região de Curitiba, em Chaxim. Aqui, foto da traseira, está bem alinhado, hein? a foto da lateral, ó, com a pintura ainda... Lembra bem a da Penha? Foto do painel. Era bem bonito esse painel, né? Ele faz a voltinha aqui, ó. Foto do interior. Bem original. Banheiro. Tá bonito, hein? 45 mil. Mercedes-Benz. 371 RSD. Tubo intercolado. Então, é isso, pessoal, é o último veículo. Se você gostou, deixe seu like. Se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal. E deixe aí no comentário o vídeo que você quer ver aí. Valeu, pessoal. Um abraço.